Há oito anos, em conjunto com o poder público e a comunidade, o Programa Parceria Votorantim pela Educação vem transformando a realidade do ensino no Brasil. O PVE deixa um legado nas pessoas e nas comunidades por onde passa, contribuindo com a melhoria da educação, como, por exemplo, o avanço no IDEB. E para celebrar os 100 anos da Votorantim em 2018, Triplicamos os investimentos em educação, saltando de 17 para 56 municípios participantes. O PVE é uma parceria do Grupo Votorantim, Poder Público e Comunidade, que pretende contribuir com a melhoria da educação pública municipal. O programa atua em duas frentes, no apoio à gestão pública e na mobilização social. O resultado é uma gestão mais eficiente da educação, famílias e comunidade engajadas e alunos com um aprendizado adequado e mais participativos. Nossa jornada pode durar até quatro anos e começa agora. Inicialmente, vamos realizar um encontro para formalizar a parceria e definir juntos o foco de atuação. Depois, faremos um diagnóstico para verificar o status da educação no município. E ainda teremos, em quatro ciclos anuais, ações de formação lideradas por consultores. No final do ano, vamos celebrar as conquistas com a comunidade e os gestores públicos. E então, sentaremos juntos para analisar os resultados. Além disso, o projeto traz diversas melhorias, como o reforço das ações com os gestores escolares, as novas tecnologias de ensino e um prêmio para os municípios mais engajados. Enfim, com o PVE temos tudo para fazer o seu município virar referência em educação. Mas isso só será possível com o apoio de muita gente, dos gestores públicos à comunidade escolar. E principalmente com o engajamento da Secretaria Municipal de Educação, que deve disponibilizar a equipe, mobilizar as escolas e acompanhar as atividades. Já sabemos que com o PVE é possível dar um grande salto de qualidade no ensino. Juntos podemos transformar a educação na sua cidade. Tudo do que você viu e ouviu? A sua participação para nós é fundamental. A Votorantim e seus mais de 40 mil funcionários já estão mobilizados. Contamos com seu apoio para, junto, melhorarmos o IDEB do seu município e a qualidade da educação no nosso país. Venha conosco! Música